Saudações delícias, sejam de um bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu Lua, eu Caio Nobre, eu sou de volta aqui com ele, meus amigos. E aí, manos, hoje Alanios ainda sem câmera, mas com o um calendário na mão. Exatamente, rapaz. Alanios dos calendários muito loucos aqui, sortidos, porque nós temos que falar sobre Evolution 2022, que finalmente, pessoal, finalmente, eles liberaram pra gente aí o calendário com todos os jogos que horário que vai acontecer, quais são as etapas que vão rolar aí na sexta, no sábado, no domingo e tal. Então, assim, a gente vai aproveitar para poder mostrar tudo aqui para vocês com o horário já convertido para Brasília, para vocês saberem exatamente quais são os horários dos campeonatos que vocês mais querem ver e aproveitar também para poder já puxar aqui que nós, galera, fomos autorizados pelo PlayStation aqui do Brasil, né, com parceiros deles e tudo para poder fazer a transmissão da EVO completinha para vocês, entendeu? Então a gente vai selecionar aqui os campeonatos que a gente vai conseguir cobrir para vocês em termos de horário e tudo E nós estaremos aí nos dias 5, 6 e 7 que acontece o evento Trazendo as lives aqui para vocês no canal Então rapaz, ó, já aproveita, deixa seu likezão aí, se inscreve no canal, ativa o sininho para a notificação dos próximos vídeos e para vocês não perderem esse evento delicioso que nós iremos fazer a cobertura completa aí dos principais jogos pelo menos e nós sabemos que teremos anúncios muito fodas acontecendo ali também então vamos lá, Lani, deixa eu trocar nossa tela aqui para a galera já começar a ver o que está que rolando, começar a ver aqui as agendas de todos os três dias, na sexta, no sábado e no domingo Começando galera, com a sexta-feira, mas passando alguns detalhes interessantes aqui pra vocês Vocês podem conseguir esse calendário aqui, conforme for, a gente deixa também no comentário fixado Lá no Twitter da Evo já deve estar disponibilizado lá pra vocês e tal E aqui embaixo, pessoal, ó, eles já trouxeram as conversões dos principais fusos, entendeu? Inclusive do horário de Brasília aqui também, essa segunda linha já mostra pra gente E tá condizente com as colunas que estão sendo mostradas aqui então, como vocês podem ver, na sexta-feira nós teremos aí já Guilty Gear, Grand Blue, Mortal Kombat 11, Street Fighter V, Melt Blood, School Girls, Dragon Ball Fighters, King of Fighters também e tal. Os principais jogos aqui acontecendo, e aqui alguns jogos, digamos, menores que não estão na lineup principal, vamos dizer, entendeu? Mas nós temos alguns aqui importantes também, como o próprio DNF Duo, que lançou recentemente, e também estará lá na Evo marcando presença. Daí, ela nós temos aqui também uma parte de special events, né? Que eles falam aqui de painéis, entrevistas, exibições. E mais, que eles vão mostrar algumas coisas lá pra gente, entrevistas, painel de desenvolvedor, provavelmente poder falar de alguns jogos, e quem sabe novidades, mas... Nós temos aí as pools aqui, né, dos campeonatos que vão acontecer, inclusive no sábado e no domingo, que eles podem guardar essas novidades pra lá, né, mano? Ali na, na Team Spook, no 956 Productions ali, provavelmente são aqueles side tournaments. Então você tem o evento principal, mas a EVO é enorme, né, então tem os torneios paralelos ali, e provavelmente é o que vai acontecer. Exatamente, caras. Então assim, já falando aqui do nosso calendário, pessoal, da EVO, Inclusive, a gente deve depois disponibilizar aí o nosso calendário feito aqui, assim, mostrando os horários tudo certinho das nossas lives na próxima semana, sem ser nesse final de semana, no outro. E aqui, nós teremos Mortal Kombat 11, como vocês podem ver, que com certeza a gente vai trazer aqui no canal, é um dos nossos carros chefes né, vocês sabem bem. Só que a gente deve trazer apenas a parte do top 24, top 8 nesse dia, porque é numa sexta-feira, a gente trabalha, então não tem como a gente fazer cobertura aqui à tarde e tal é só mais no horário da noite mesmo. E essa etapa do Mortal Kombat, ela casa com alguns dos jogos aqui também, que a gente vai cobrir nos próximos dias, né, no sábado e no domingo, que seria o Street Fighter 5, o próprio DNF que tá aqui. Então, ó, na sexta-feira às 21 horas, como vocês podem ver aqui, ó, 21 horas horário de Brasília. Nós estaremos ao vivo aqui no canal do Meia Lua para poder fazer a cobertura do Top 24, Top 8 de Mortal Kombat 11, beleza, pessoal? Obviamente vocês podem pegar esse calendário aqui depois e ir acompanhando durante o dia esses outros campeonatos, outras pools que vão acontecer. E aí nós temos aqui o Sabadão, Alanios, Né? Seguindo aqui o nosso calendário, esse aqui é o calendário de sábado, como vocês podem ver. E aí, para surpresa de nós aqui, eu acho que de muita gente, né? Mortal Kombat 11, cara, ele já inaugura aqui o início do sabadão com o seu top 8, galera, ó às 14 horas do horário de Brasília, né, 2 horas da tarde Nós já teremos aí o top 8 do Mortal Kombat 11 para poder fechar mesmo, já no sábado E nós estaremos, claro, aqui no Meio Lua, ao vivo, pra poder conferir todo o campeonato com vocês E ver aí se realmente vai ter uma novidade ou não, conforme rumores que estão rolando por aí E algumas coisas interessantes que aparecem aqui, Alanis. como a gente pode ver é o próprio Multiversus, cara Que acabou de sair aí o Betinha Aberto pra todo mundo e tal Já vai aparecer aqui no Twitch Evo4 e tal, obviamente no canal do Melô também Como um campeonato aqui Onde teremos um Top 32 Porque não vão ser tantos jogadores assim E aí o Top 8, ele vai acontecer Às 21 horas aqui E provavelmente nós estaremos ao vivo também para poder dar uma conferida, porque vai ser muito interessante Ver as partidas de alto nível desse jogo acontecendo Com tão pouco tempo que ele... Está disponibilizado para todos, vamos dizer. E aí, a gente provavelmente, né, Alanios, deve pegar aqui também. Se vocês concordarem, inclusive a gente já quer até o feedback de vocês aí com relação a isso Porque o DNF Duel, a gente tá querendo pegar o Top 8 para poder transmitir aqui também Só que, reparem no horário, ele acontece meia-noite e vai até 2 horas da manhã O Top 8 DNF Duel E como é um jogo recente, a gente já trouxe algumas vezes aqui no canal, a gente gosta muito A gente gostaria também de trazer aqui no canal, né, Lance? Sim, exatamente é, No mesmo horário ali também tem o Top 8 e o Dragon Ball Fighters, entendeu? Então a gente gostaria de trazer o DNF Duel Se vocês preferirem o Dragon Ball Fighters também já fala aí, porque a gente gosta dos dois, né, Caião? <risos> é, não, os dois são muito bons. Sempre rola algumas partidas, assim, de alto nível, principalmente no Dragon Ball Fighters. Ainda mais que é um jogo que tá mais consolidado, tá muito mais tempo no mercado. Então, assim, as partidas que vão rolar aqui, meus amigos, o bicho vai pegar. Em contrapartida, o DNF 2, que é um jogo mais recente, tá aparecendo ainda aí os jogadores mais fodas e tudo, mas com certeza a gente vai ter partidas muito boas de alto nível também. E aqui nós temos os outros horários, né, de coffee acontecendo também tudo, King of Fighters, inclusive. Top 48, top 8 dele vai acontecer no sábado E as finais vão ser no domingo e tal Aqui estão alguns dos jogos da Evo Que já irão terminar a sua etapa no sabadão mesmo No domingo, galera, no entanto Vejam só que, é uma, que coisa curiosa Nós teremos apenas 4 jogos no domingo para poder fechar aí a Evo com chave de ouro A gente vai ter aqui King of Fighters começando o seu top 8 Às 14 horas e terminando aí Às 18, né? Às 18 já começa do Tekken, que termina às 21 Às 21 nós teremos aqui de Street Fighter V que nós iremos cobrir no canal Street Fighter V, principalmente porque nós teremos novidades de Street Fighter 6. Já foi confirmado isso daí pela própria Capcom. Então é bem possível que eles, depois do campeonato aqui do Street Fighter, né? Provavelmente meia-noite que quando encerrar. Eles devem trazer trailers ou alguma coisa assim Ou no meio da parada ou no início aqui mesmo A gente não sabe o que a Capcom vai arrumar lá Agora que o Playstation tá encabeçando esse evento, né Alanis também E aí fechando com Guilty Gear à meia noite Ou seja Vai ser um domingo bem cheio, mano. Bom, Street Fighter é certeza que a gente vai estar tá aqui. Guilty Gear, difícil porque vai ser no domingo, então na segunda-feira né, a gente... A gente trabalha foda. Trabalha cedo, né? Então é difícil a gente cobrir aí o, o Guilty Gear, é, embora eu vá assistir até dormir. Tekken 7 e o Coffee 15, a gente está pensando em fazer também... Mas aí a gente gostaria muito do feedback de vocês. Em cima de Tekken 7 e de King of Fighters 15, tá? Deixa aqui embaixo nos comentários o que vocês acham e tal. Você vai ter quórum pra gente poder fazer, né? Essa cobertura desses jogos aqui também. E claro que vai depender muito do nosso estado de espírito, porque o sábado vai estar tá muito cheio. Na verdade, assim, a gente não vai pegar o KOF 15 e o Tekken 7, né? É um dos dois. E pra poder aguentar o Street Fighter V no final, tá, galera? Exatamente, cara, porque no sabadão a gente vai pegar provavelmente três campeonatos aí já de uma vez, entendeu? A gente vai pegar o Mortal Kombat 1 às 14, o Multiversus um pouco mais tarde, se eu não me engano, às 21 que eu falei ali, e depois à meia-noite o DNF Duo ou Dragon Ball Fights. Provavelmente o DNF Duo mesmo, entendeu? Que é o mais recente e tal aí. Então vai ser meio complicado a gente pegar três aqui de uma vez, novamente. No domingão A única certeza que a gente tem é Street Fighter V a gente vai cobrir o top 8 Isso é certeza absoluta, entendeu? A gente vai deixar tudo agendado, bonitinho Com a live já criada e tal Pra vocês seguirem lá no dia Mas o KOF 15 e o Tekken 7 Aí depende de vocês Com relação ao feedback e tal E se a gente tiver em condições no dia Esse é o calendário que a Eva disponibilizou, né Alanios? E além dos campeonatos que nós vamos cobrir aí Graças à autorização do Playstation, né? Que, pô... Ajudou demais nesse ponto que a gente queria muito trazer para vocês esses campeonatos aqui. Nós teremos aí novidades de Street Fighter 6, como a gente acabou de comentar. Mas é possível que apareçam, talvez, coisas relacionadas a Tekken, porque tem rolado rumores aí. Coisas relacionadas, sei lá, mano, a Dragon Ball Fighters também, porque teve um vazamento da Bandai recente. A gente não sabe exatamente de onde aquilo veio. Muita gente fala que é fake, realmente pode ser. Mas é bem possível que nós tenhamos surpresa sim, né, Lannis? Desses outros jogos. O DNF, que acabou de ser lançado aí, pode ser que eles aproveitem para poder revelar algum personagem, o próprio Guilty Gear. A gente não sabe, entendeu? O importante é que nós teremos, sim, Novidades lá Além dos campeonatos Pra gente poder cobrir E acompanhar ao vivo Com vocês E o Tigiro Eu tenho quase certeza Que tem alguma coisa Porque teve aí Temporada Que acabou Tem uma nova A caminho Coffee 15 É quase certeza Que vai ter alguma coisa também Porque Eles lançaram Recentemente O gameplay lá Do, do time Orochi, Né e tem mais um time pra ser anunciado ainda, então há uma grande chance da gente ter pelo menos um teaser aí na Evo, porque é um ótimo cenário pra isso o domingo vai ser um domingo de grandes anúncios ali sim, exatamente, cara, então meus amigos, é isso aí esse é o calendário completo da Evolution 2022 que vai acontecer nos dias 5, 6 e 7 E, obviamente, nós já deixamos aqui o convite para vocês conferirem os principais campeonatos Pelo menos os que a gente vai conseguir cobrir, né? Com a gente aqui no Meia Lua, cara Já ativem o sininho aí, como a gente falou, das notificações Fiquem ligados aqui no canal A gente, já, a gente vai programar os eventos com antecedência já para deixar no esquema para vocês aí, vocês já seguirem. E a gente deve fazer sim uma artezinha com um calendário nosso, mostrando aí todos os eventos que a gente vai cobrir, com os horários, tudo bonitinho, para disponibilizar na aba comunidade para vocês. Então. Deixa aí embaixo como é que tá o hype, mano, pra Evolution 2022 aí Tanto para os campeonatos, quanto para os anúncios forásticos que podem acontecer A gente vai adorar aí ver os comentários de cada um E não se esqueça nome deixar o seu likezão, se inscrever no canal E ativar o sininho para não ter notificação dos próximos vídeos Vamos ficando por aqui, um beijo para todos vocês Até mais, é? Vamos!